Oi, meu nome é Leo Azevedo mais conhecido como Grab. hoje irei dar algumas dicas de Nami na rota de suporte. Boas vindas às profundezas Nami é muito boa no começo do jogo, pois você consegue exercer muita pressão na rota, por ser um campeão mago você tem bastante dano nas habilidades e também tem um sustento muito forte com sua cura, possibilitando dar dano e ganhar vida. Também a luta em equipe é muito forte por conta do seu kit de habilidades. Estamos todos ligados ao oceano. Nami não tem muita resistência no começo do jogo, então tome cuidado com campeões de engage. Vale a pena sempre se certificar onde o jungle inimigo está, para poder lutar ou se defender. Sempre deixe sentinela no rio, pois Nami não tem nenhuma habilidade para escapar de ganks facilmente. Meu povo conta comigo. Passiva, Maré Oscilante. Quando a habilidade Dinâmica atinge o campeão aliado, eles recebem velocidade de movimento por um curto período de tempo. Q. Prisão Aquática. Lança uma bolha, causando dano e atordoando todos os inimigos impactados. W. Vazante Fluxo. Desfere um jato de água que salta entre campeões aliados e inimigos, curando os aliados e causando dano aos inimigos. Salta somente uma vez para cada alvo atingido. A quantidade de dano é reduzida a cada salto. E benção da conjuradora, fortalece um campeão aliado ou a si próprio, por uma curta duração de tempo, os próximos três ataques básicos causam dano mágico adicional e reduzem a velocidade do alvo. R, maré violenta, invoca uma onda da posição da Nami, arremessando o inimigo ao ar, reduzindo a velocidade deles e causando dano mágico, tanto o dano como a redução de velocidade são aumentadas pela distância percorrida pela maré violenta. Aliados atingidos, recebe efeito dobrado da passiva. Medinho de molhar os pés? Você pode começar habilitando a habilidade W, para poder dar dano e se curar. Após, habilite a habilidade E, para poder dar mais dano e lentidão aos inimigos. Teorize a habilidade W, para aumentar a cura exercida em seus aliados. Após, maximize a habilidade E, para aumentar o dano e também a lentidão sempre que possível up sua ultimate e por fim sua habilidade Q. Caso você queira invadir a selva inimiga, você pode começar a upar na habilidade Q, para atordoar os inimigos. Às vezes você é o pescado, às vezes você é a isca. Nami consegue exercer muita pressão no começo do jogo, porém se você estiver contra um campeão de engage forte nível 2, tome cuidado. Caso o suporte adversário seja melee, tente dar ataques básicos para tirar a vida dele e deixar o nível 2 do inimigo mais fraco. Não gaste suas habilidades sem necessidade, pois Nami não tem muita mana, nem regeneração forte na fase de rota. Não fique tentando acertar o inimigo com suas bolhas, pois é uma habilidade fácil de escapar. Utilize ela sempre que o adversário já estiver debilitado. Minha missão me chama! Tem que se posicionar para não receber engage do time inimigo. Fique ao lado do seu atirador, para poder protegê-lo. Você pode utilizar sua Ultimate para acompanhar seu time ou parar os seus adversários. Você pode utilizar sua ultimate e em seguida sua bolha, para facilitar acertar suas habilidades. Sobre qual feitiço utilizar para Nami, irei deixar o link do vídeo aqui na descrição, para você saber quando utilizar incendiar ou exaustão. Nade contra a maré. Você pode utilizar seu E no meio da animação do Alto ataque assim podendo surpreender seus oponentes. Para você acertar mais fácil as bolhas, utilize seu E em você ou em seu atirador e dê um alto ataque no inimigo para dar lentidão. Após, utilize sua bolha, assim ficará mais fácil de acertar as habilidades no alvo debilitado. Toda essa habilidade de Nami dá velocidade de movimento para o aliado atingido, então caso você esteja correndo atrás do seu adversário, utilize qualquer habilidade no campeão aliado mais perto do inimigo para poder pegar mais rápido. Vou estar tá deixando mais um link aqui na descrição do vídeo. E esse vídeo é sobre posicionamento de sentinela para suporte. Assim você sempre terá visão dos inimigos. Eu verei meu lar novamente. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso você queira mais dicas desse ou outro campeão, venha me assistir nas lives de terça e quinta-feira na plataforma da Twitch a partir das 7 horas. Primeiro link aqui na descrição. As informações de Runa, Campeão Counter, Forte Contra, Itens e Bot Fortalecido vou estar explicando em um próximo vídeo, pois essas informações dependem da atualização. Caso você queira jogar comigo, é só me adicionar no LoL. Meu nick é AFWGrab. Deixe seu gostei e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário no que possa estar melhorando. E é isso, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui!